E aí galera, beleza? Mais um videozão aí pra vocês Vou encontrar aqui com o meu amigo aqui, o seu Geraldo, pra fazer uma trilhinha aí Naquela região ali de Satuba Curtei um pouco aí, curtei um banho Isso é uma média de uns 35 km Pra ver se ele tá em casa na, na nossa espera Uma volta aqui, Geraldo. E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo, tô aqui com o seu Geraldo, meus amigos aqui da trilha, é, tá aqui o Márcio, Feijão aí, Adilson, e é isso aí, vamos curtir essa trilha, vamos lá pra Fernão Velho e fazer um pedalzão, e é isso aí, Já vai deixando aí o like, inscrevendo-se e ativando as notificações, fui! E aí galera, começando mais um vídeo Tô com o pessoal aqui, a galera do grupo Bora de Bike Aqui em Alagoas, no bairro do Cruzeiro é, Vamos pra um pedalzinho até sair daqui Do Cruzeiro até aquela região de Fernão Velho Por dentro, pegando uma trilha bem legal Vamos embora, vamos ter esse pedal muito top Muito top mesmo Vamos lá, curta aí bastante yeah. my reflection Thinking about what you mentioned You were supposed to be the one to take Every last pain away Nothing on not our loving Maybe time told us that we were different Did it break you down? Staring at the ceiling Fighting off the fear o Geraldo aí. O Geraldo tá no vídeo aí agora. O Geraldo reclama que não aparece no vídeo, vai aparecer agora. Vai aparecer. Falar tá ali com to bola de baixo. Uh -huh. Galera, acabamos de chegar no banho O banho aqui promete O banho é muito bom, o pessoal está falando aqui que é muito bom não conheço ainda Mas vamos conhecer agora Para a gente entrar e fazer esse pedal E curtindo essa paisagem aqui Essa natureza, muito bom mesmo Não me arrependo de ter voltado a pedalar Passei um ano colado, como vocês viram aí Sem canal, sem, sem bike E voltamos agora com tudo <música> I'm feeling the lungs inside you And the black and nice Make my way into your mind Just to know what you knew Restless rest, every time we start looking As a, a, a, a, lost control of This paradise with honesty The Galera, tá sendo. Não né? tá estuda é? <risos> não! Não estuda não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Não! Take me into small, breathe in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes, till you're blinded by the light. So you can see what you do. O decreto acaba de quebrar, deixando a mão por boa corrente. Mas é assim mesmo, faz parte do pedal. Está diminuindo um pouco aqui para poder colocar. Fazendo drift. <risos> Vou <curva> dar pega. <risos> Vamos. Seisinha ganha. Pois é isso galera, fechando o vídeo. Mais um pedal. Deu, até agora deu 25, acho que vai arredondar nos 30. E é isso aí. Só descanso agora. Foi pesadinho agora. Sem adaptação ainda com pedal trilha. E treinar na semana para poder aguentar nas trilhas no final de semana. <música>